Para fazer esse gorro, eu estarei utilizando a agulha de 6 milímetros e essa linha, que é a Fashion fine da Cisne, a cor é 321. É uma peça muito simples de fazer, conta somente em fazer um retângulo e fechar dois lados. A lateral menor do retângulo será a altura do seu gorro, a lateral maior será a circunferência da cabeça. Eu estou fazendo este gorro para mim, então eu estarei utilizando as minhas medidas, mas existem diversas tabelas na internet que você pode consultar. Dá para fazer para crianças, adolescentes, adultos. E o melhor é que é muito fácil de fazer. Então, começaremos com o nozinho inicial. E vou trabalhar a quantidade de correntinhas para dar a medida da altura que eu quero este gorro. Terminadas as correntinhas, esta vai ser a altura do meu gorro. Agora, eu irei começar a trabalhar com pontos meio altos. Então, para virar e subir o ponto, eu vou fazer aqui acrescentar duas correntinhas. Acrescentei duas correntinhas, eu vou laçar a linha, vou voltar aqui no último ponto... E vou fazer o ponto meio alto. Essa linha é um pouco difícil de ver os pontos, então, eu irei usar o um marcador para me ajudar. Esse é o primeiro ponto. E vou fazer pontos meios altos até o final da carreira de base. Terminei a carreira de pontos meio altos agora vamos subir as correntinhas para poder virar e começar a próxima carreira, o retângulo vai se, se crescer agora nessa direção para completar a circunferência que essa é a altura da do gorro o retângulo. Tem que ficar muito Certinho as laterais tem que ficar bem certinhas, bem bonitinhas, porque não iremos fazer nenhum acabamento. Vamos fazer o retângulo e fechar ele para formar o gorro. Então, então, como eu faço? Eu subo as correntinhas e faço o ponto normalmente. As correntinhas serão apenas a base para que eu faça o ponto. Ela não será considerada um ponto. Então, eu vou fazer o primeiro ponto. Só que, a partir de, da segunda carreira, agora, vamos fazer no jeito um pouco diferente. Não iremos laçar as duas alças do ponto, que no caso aqui, o ponto fica com essas duas alcinhas em cima. É um pouco difícil de ver com essa linha, mas veja, duas alcinhas. Eu não vou pegar as duas, eu irei pegar apenas a alcinha de trás. O trabalho tá diferente para mim, eu irei pegar apenas a alcinha Tá aqui, ó. Essa daqui, essa e essa. Vamos trabalhar apenas nas alcinhas de trás. Daqui pra frente, iremos trabalhar apenas assim. Então, ó, vou fazer o primeiro ponto. Eu venho aqui no, primeiro, no último ponto da carreira anterior, vai ser o primeiro dessa, vou pegar apenas a alcinha de trás. E vou fazer, normalmente, o ponto meio alto. Vou marcar novamente, para ficar fácil a visualização aqui pra mim. E vou continuar. Laço a linha, venho aqui e pego apenas a alcinha de trás do ponto. E termino o ponto meio alto. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Terminei mais uma carreira. Agora, novamente, eu vou subir o ponto. Duas correntinhas, vou virar o trabalho. E vou vir aqui no primeiro ponto. Lembrando que as correntinhas são apenas a base para o ponto. E novamente vou trabalhar. Eu virei o trabalho. Agora, novamente, eu continuo trabalhando com as alcinhas de trás. O trabalho agora está de frente. Esse lado está de frente pra mim, as alcinhas de trás se tornaram estas. Então, laço. Iremos continuar trabalhando desta forma, pontos meios altos, e trabalhando sempre com a alcinha de trás do ponto da carreira anterior, até atingirmos a medida da circunferência que precisamos para o gorro. E como eu disse antes, essa aqui é a altura do meu gorro, e trabalharei para nesta direção até completar... A circunferência que eu preciso. Você pode fazer esse gorro com, com a galã da sua preferência, sendo ela mais grossa, mais fina. É só atentar as medidas mesmo do gorro. Não tem segredo. Existem várias tabelas disponíveis online para te auxiliar em relação às medidas. Aqui eu terminei de fazer as repetições necessárias para dar a medida da circunferência da minha touca. Essa é a lateral da circunferência da cabeça e essa é a da altura da touca. Iremos fechar aqui e depois a parte de cima. E dá até pra ver que vai formar o nosso gul. Então, terminadas as carreiras, eu cortei o fio, deixando uma sobra bem grande de linha, pra usar ela pra fazer a costura. Então, eu vou aqui, vou desmanchar aqui a alcinha. E vou usar uma agulha para costurar. Para fazer a costura, como podemos ver aqui, onde começamos com as correntinhas, fica apenas uma alcinha, porque... Nós fazemos a correntinha, depois voltamos fazendo os pontos usando uma dessas alcinhas. Então, sobra apenas uma. Aqui onde terminamos a sequência dos pontos, temos normalmente aquelas duas alcinhas... Que fica quando terminamos de fazer o um ponto alto, ou ponto meio, bar, meio alto nesse caso aqui. Então, eu irei costurar pegando a alcinha da correntinha inicial... E a alcinha interna da última carreira de pontos. Porque como trabalhamos apenas na alcinha de trás nos pontos, fica esse detalhezinho aqui. E para não dar diferença, vamos trabalhar a costura dessa forma para manter esse padrão. Então, começando aqui. Eu vou pegar a alcinha de dentro aqui e a alcinha do outro lado. Vou trabalhar a costura até o final da carreira. Pego aqui a alcinha de dentro e a alcinha das correntinhas iniciais. Aqui eu terminei de fechar a lateral. Agora nós temos algo tipo um cilindro. E agora iremos fechar uma dessas aberturas para finalizar o gol. Aqui já podemos ver certinho a forma dele, ó. Vamos finalizar o gol. Eu vou passar a linha em zigue-zague, em toda essa parte, depois puxar a linha. É bem simples. Passei, um zigue-zague em toda a volta. Essa pontinha aqui é de quando iniciamos o trabalho. Agora, para fechar, eu irei puxar bem a linha. Para fechar a abertura. Opa, não era pra isso acontecer. Bem, arrebentou fazer o que, né? Enfim. Puxem com cuidado para não arrebentar como aconteceu comigo. Felizmente sobrou uma ponta aqui para eu poder terminar. Depois de ficar puxar e ficar bem fechadinho. Vamos dar um nó. Eu vou usar a pontinha aqui que iniciamos e a pontinha final para poder terminar aqui. Amarrar bem. vai esconder essas pontas. Aí sim. Tá terminado o gorro. Uhum. Muito simples, muito fácil. Rapidinho de fazer. E como eu disse antes, você pode pegar uma tabela na internet, fazer vários tamanhos diferentes, vários tipos de lãs diferente, que vai ficar bem legal. Então é isso, espero que tenham gostado deste tutorial, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para me ajudar na divulgação, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo.